Galera, é o seguinte, eu acabei de receber no WhatsApp aqui um vídeo de um clarão de ontem, do dia 7, que aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte. E muita gente conseguiu ver até aqui em Fortaleza. Vejam esses vídeos aí e comentem aqui embaixo o que vocês acham. Eu acho que é um meteoro, não sei, mas vejam, os, vejam o vídeo, são dois vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês e comentem, comentem o que vocês acham aqui. Eu fiquei assim, quando eu vi os vídeos, eu disse, meu Deus, será que foi um avião? Será que foi uma explosão? Será que foi um meteoro? O que, terá que, o, que, o que foi, afinal, que aconteceu? Se você é de Natal, se você é do Rio Grande do Norte, comenta aqui se você viu, se você tem algum conhecido que viu, marca ele nesse vídeo, manda, ele pra esse, manda esse vídeo para ele, para ele dizer para a galera aqui, que tá querendo entender também o que aconteceu, o que realmente foi que aconteceu aí, beleza? Comenta, vejam os vídeos aí, galera.